É fácil depender da provisão quando nós a temos e a administramos, mas precisamos aprender que nosso sustento vem do provedor e não da provisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algum momento da nossa vida a provisão pode acabar, mas não podemos nos esquecer de que os celeiros de Deus continuam abarrotados. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.